O plantio direto surgiu há quase 50 anos atrás e revolucionou a agricultura no Brasil. Uma das principais funções é a recuperação do solo, devido a essa palhada que fica aqui durante o plantio. Hoje, de acordo com o IBGE, são 32 milhões de hectares no Brasil, principalmente nos estados do Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná e na região do Mato Piba mas tem potencial para crescer ainda mais. O manejo diferenciado do solo protege dos impactos diretos da chuva, do escorrimento superficial e das erosões. O preparo requer um cultivo mínimo, com suco de semeadura, semeadura, adubação e, eventualmente, aplicação de herbicida em uma única operação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 Essa marca trouxe um escarificador que ajuda no processo. O equipamento rompe o solo com trincas, sem aração ou gradagem, mas cravando hastes no solo, rompendo para frente, para cima e lados com descompactação de até 300 milímetros. No campo você vai trabalhar com equipamento, é, fazendo a descompactação do solo na camada de 30 centímetros, é, não removendo a palhada, o que vai melhorar a aeração, umidade e todo o perfil de enraizamento das plantas. O plantio direto é uma boa opção, mas ainda falta conhecimento para difundir mais a prática. É, cada um de nós produtores buscar entender o processo e criar o processo para dentro da propriedade,